Eu estou encontrando aqui duas meninas. Como que é seu nome? Joana. De quê? Benedito. De quê? Joana Benedito. Não tem mais outro nome, não? Não, não, não. Eu tinha, mas agora eu sou sorteira. Sorteira? Ah, e essa moça aqui? É, Teresa. Deixa Tereza. ela falar. Tereza Medita Jimenez. Ah, a senhora é Jimenez? o sobrenome da minha mãe. Então a senhora é a dona desses supermercados Jimenez aí, não é? Não, ah, mas... Minha mãe já morreu... Nossa, no e agora, hein? É. E agora? É porque eu divorciei, então eu fiz sobrenome nome da mamãe. Tereza, eu esqueci. É. Me fala aqui, a senhora nasceu aonde? Ah, na fazenda, lá pro lado de Ribeirão Corrente. Como que chamava a fazenda? Ah, ah fazenda do Jardim Girivá e o Balan de Batarra. Me fala aqui, mais irmãos da senhora, quem são? Ah, meus irmãos, tem agora tem só cinco vivos, os outros já morreram. Então fala o que estão vivos. O Orlando e o João. E, e as mulheres? É só nós duas, a outra faleceu. E os outros que já faleceram, como é que é o nome deles? Ah, o um era José Domingo, o outro Pedro, o Osvaldo, o outro Eduardo e o Osvaldo. A senhora falou da mãe da senhora, como é que é o nome completo da mãe da senhora? É Dolores de Mendes. Como é que é? Dolores Jimenez. Dolores Jiménez. É, Dolores Jiménez. E o pai? Antônio Benedito. Antônio Verino. O seu pai é de onde? Porque a sua mãe é da Espanha, né? Não, Meu pai é italiano. Né? Italiano. É... É. O pai é. dele é. morava aqui em França, lá na Vila Nova. Então, a ah, Jimenez é estai... é italiano, né? Não sei. É. O papai falava meio bolado. A senhora é lembra não. dele? E xingar uma pessoa, a pessoa nem... Nós nem nunca falamos em tá... italiano, meu pai já falava. Ele já falava? E aqui em Franca, a senhora veio pra cá que, com que idade? E eu vim pra cá, eu tava com 12 anos. Nós era Quando convite. nós veio da roça. 12 anos. Ah, vocês duas são inseparáveis? Nós somos separáveis, eu sou viúva. E ela? Ela, ela, é, é ela é separada. É separada. É é, é, é. Mas e tem filhos? Não, eu não tenho. Você tem? E eu tenho um casal. Como é que é o nome deles? Denise e José Denis. José... E neto também? Tem neto. Tem bisneto Então fala o nome aqui para a gente ficar gravando aqui o nome tem, da história. Tem, tem o Pedro Henrique, Geraína e a Sabrina. E a Sabrina e o Bisneto? Bisneto tem só o Pedro Henrique. Pedro Henrique? É, Pedro Henrique. Pedro Henrique. É, Pedro... Pedro. É, filho da é, filho da Rocha. Henrique é fortuna. Então ele vai ser muito rico. O que, que a senhora fala da vida? A vida é o que, que é? É, a vida é. A vida é boa, né? É uma caminhada? Uma caminhada. Tendo saúde. E eu vou colocar lá no meu grupo, canal Memórias e Vidas. Eu tenho muita gente registrada de. de, de, de... Experiência da roça, de vida. Pra onde, pra onde você tá indo agora? Eu tô indo lá pro centro. Vocês me vão pra lá? Me leva não lá. Mas ah, então. Me leva. Me leva lá, lá no olho. É eu eu você, você vai pagar o telefone dele. Né? Eu tenho que o marcada. Né? Aonde que é o telefone? Ali na matriz, deixando na matriz, tá bom. Eu vou deixar vocês lá, vocês duas. Mas vocês vão, vão prometer de não me assaltarem. Porque eu sou cadeirante, eu não tenho aonde ah, correr. Eu sei, eu te conheço, você. Se vocês quiserem me saltar eu não tenho oh, dinheiro. Eu esqueci a máscara. E agora? Aonde Mas... ah, tem onde? máscara? Lá pra no... entrar lá no OMA. Dessas... Lá no OMA eles não deixam entrar sem máscara. Lá da, do OMA? Do... Eles, eles um... arranjam máscara. Só se você chegar lá e eu não vou voltar não. Vocês arranjam a máscara pra mim. É lá no OMA, eu tenho consulta marcada No ama. Quatro horas. Aqui então vamos lá. Eu vou levar. Passa de lá que... Ah, essas meninas aqui, vou dar uma carona pra elas, viu? Pode passar lá que eu vou... Essas duas bolsas É, duas é. as Duas moças mesmo. Duas? Você vai ganhar, né? Vai ganhar. Abre aí, pra fazer um favor aí, ó. para puxar, para puxar. Aí, uma vem na frente e outra atrás. O que é que vai ganhar? É o Bolsonaro. Ah, é mesmo, é mesmo. Olha, aquele aqui não quer abrir, não? Dá um puxão mas que ela abre. Aqui é ele, aqui, ó. Olha ah, ah, ah. ele aí, ó. É o, ah, você... é o 22. É o 22. É o 22, é o Bolsonaro. É o Lula. É, aquilo lá não deixa pra uma outra época, né? Já passou a época dele, né? Então, mas como é que eu sei? Nossa, eu lembro de você. Eu já lutei. Ah, eu é. já lutei muito. Aí cabe a senhora aí, a seca aqui. Ah. Não, não, não só, ah. só puxa a corda aí, pra. Não, eu sinto. Eu sinto. Ah, <risos> a corda não, o cita. O cita. Pode passar assim, né? Pode passar assim. Hein? Segura aqui. Aqui, aqui. Traz aqui a ponta dele, aqui, a, a outra ponta. Eu já via... fui na igreja de São Paulo quando eu morava lá. Lá em São Paulo? É. Ah, mas a senhora não, falo não falou que morou lá? Não, eu moro lá há 40 anos. 40 anos? É, morou lá. Mas eu sou daqui. Ah, e aonde que a senhora morou lá em São Paulo? Que eu já fui lá nunca de vi São a senhora Bernardo. lá. Me dá lá. Lá eu do São Bernardo. É. São Bernardo do Campo. A peixerica da Seca Ah, região boa, né? Oh, que benção nós encontrar ele, hein, oh, é que lindo. E nós vamos todo importante aqui dentro. Eu levando duas bolsas de 73, né? É de 80. Uma de 80 e outra de 75. O que, que a senhora lembra da, lá da roça? eu não lembro tanta coisa. A senhora estudou lá na roça? Não. Meu pai tirou nós pra, pra trabalhar na enxada, não deixou nós estudar não. Aí... Nós temos que trabalhar na enxada, só. Mas você fazia o que na enxada? Capinar? Capinava. Limpar, limpar arroz, é, capinar arroz? arroz. café, feijão. Tratar de porco. Dá para ir boa. aburro. Eita. Aí é boa, né? Ó, eu trabalhei até a idade de 60 anos. Até a idade de 60 anos. É, eu Mas é bom trabalhar, não é? Tendo força... Você conhece as? Ah, você conhece as A Baixanina é de Cristais, não é? É, o Alcer Baixanino, você conheceu ele? Não, eu acho... É de bem. Cristais Paulistas. Cristais Paulistas. É o Silvio... Se... O Silvio e mais quem? Eu morei com 45 anos. Aonde lá? No sítio do Marquinhos do Brejo. Marquinhos do Brejo. É. E... Eu orei também, também, acho que é uma dele, orei. A vida é uma novela. A vida é uma novela. E eu estou gravando aqui, contando a história da Franca aqui com vocês, entendeu? É. Aí, ó. E agora? Nós vai ver você falar isso? Eu vou aí, se eu tiver o WhatsApp. Ah, não tem. Eu vou arranjar um, um, um bem pra vocês Eu não tenho. Não, Deus, eu, eu sou muito amigo do Rubi, da bicicletaria ali. O Rubinho da bicicletaria ali. Ah, do... ah é. Eu vou mandar pra ele, depois ele. A senhora ah, vai lá procurar. O Rubinho é que conserta a bicicleta. Eu não tenho, não tem Essa esse aqui cara. é a morada do verde, né? Ali é. na frente. Vocês quando vêm morar pra cá conhecer isso aqui, isso aqui era muito descampado. De né? Não tinha asfalto, tinha nada. A Benin não tem, mas eu não tenho. Aí só fala com ele, vou passar o meu telefone, Só passa pra ele, aí eu mando. Michel. aqui está indo uma cadeira, um cadeirante uma de 80 pastor anos Ronaldo. e outra de 70 anos pastor Ronaldo, é, Ronaldo sabe a ah, vida ah, eu estive na época vereadora aqui na época do mal eu lembro um tempo bom mas tudo vai passando né Agora é. você não mais, não. Agora eu fico só registrando histórias bonitas. Tem tanta coisa bonita pra gente guardar, né? Lembrança. A é. senhora nunca fez farinha, não, né? Na roça lá tinha né? vai de fazer farinha. Ah, não, nunca, nunca fez. É, rapadura? Não, a hora de fazer era doce de leite. Doce de leite, que é doce. Fazia queijo. Queijo era bom demais, velho. É. Oximento de leite queijo, nós fazemos Na roça, tinha uma fartura. Enguardava porco? Ai, meu pai tirou uma vaca lá que dava 10 linhas de leite, né, Tereza? Cuíca. É a cuica. A cuica? É o nome de vaca? <risos> a cuica. A cuíca. Tirava a 10 linhas de leite a cuíca. Tinha cabrido, tinha angola, tinha peru, tinha pá. Também com outros anos. Ah, o, o bode era... Bravo, podia entrar no mangueiro que ele avançava de nós. É. Bode. Cabrito. Cabrito. cabrito. Acabou, para não tem mais nada. Faz muitos que carne de cabrito é gostosa, né? saudável. Ah, eu, eu também era no restaurante do Zetúdio. Lá perto da Santa Casa. Mas, carneiro. Carneiro. Carne de A carne de carneira é doce. Leana, Agora é, não tem ele fazia galinha ensopada, é, cenoura, tudo até é batata. bom serviço A né? senhora deve ser boa cozinheira, né? Porque ele trabalhou com gente que fazia comida boa. Vai rolar mas rolava mais, salgado. Salgado? que gosta de quibe, né? Franca aqui, eu uh -huh. comi muita. Você já fez mafufo? Uh -huh. marfufo? Marfufo? Uh -huh. Eu faço, eu já, eu Com folha de, de uva? Folha não, de, de uva? Não, de eu eu tô... é, repolho. Né? O é né? Polvo. Não gosta mais não. Só dá minha 20. Se você for levar o passado, vai duas vezes. É. é. é. A senhora andou a cavalo, a, a Dona Tereza? Eu andei a cavalo, meu filho, Ó, Pra começar, o cavalo passou comigo numa árvore baixinha, assim, ó. ó. E, a, e a senhora foi? Ele passou, eu fiquei fria, Eu, fria, aprendi, eu fiquei gente, pra é. trás, o cavalo foi pra frente. <risos> e eu não aprendi, eu, aprendi copo, tirar a é mente. Mente, eu não aprendi, não. Tirar leite, não? Não, mas... Eu tinha uma, uma mula chamada Rô, ela era uma brava. Mula. Eu gosto muito de roça, mas hoje em dia... É que caio. a mula caiu com meu pai no buracão carroça cheia de povo que ele veio fazer. De madrão, então Aí de comprava em Jericoara, Vinha em Jericoara comprar? Não, comprava aqui em Franca mesmo. Aqui em Franca? É. Mas só não morou em Jericoara, não? Não, não em não. É, morou no sítio de Suanese, aquele pai macete que morreu. Você lembra de Suanese? Suanese... Lá, lá... Ah, Santa Terezinha, lá da estação. É... A rua do, da esta... na rua da do... lá daqui? Não, não, na rua da estação, né, Tereza? É. Olha como é que a Franca é tá bonita. Ah, Quanto nós vimos pra prédio? cá. É. Só tinha a Santa Casa Pequena e o cemitério aí pequeno. Eu estou com 80 anos, faz ideia. Eita! Tem que crescer. Aqui era só nada. É, isso aqui era um café. Café. Lá, aqui nós estamos no alto da, da primavera, né? É. Descendo aqui a. A Tereza mora aqui, a minha, irmã. ela aí, ó. Ela mora aqui, mas mora ela vai Tereza. lá com, a, com vocês lá na. Não, lá ela Roda. vai ela é. vai comigo. Ela mora aqui em frente ao supermercado. Ah, perto do Macro. É, a casa, ela, olha lá Ela lá, casinha dela. É. Olha lá é a tapeirinha. Olha lá a tapeirinha dela. Vem é. cá. E o Coutume Progresso? Vocês lembram dele? é? Lembra. Você lembra daquela fábrica? É. Você lembra? Dava a carne É. Lembra daquela fábrica? Lembro. O meu menino trabalhou quatro anos naquela fábrica. Hoje ele está trabalhando nela lá do lado da cadeira que tá na barra. Ele é um serviço lá. Não. Trabalhou quatro anos aqui. Estou é, chegando na Espanhol Alonso e Alonso. Não, Champagnat. É, Champagnat. Depois? Papai, papai já plantou verdura é... aqui no Champagnat. Aqui... Ah, ali tinha o colégio, né? E tinha a horta grande, é, né? É, papai trabalhava aí em... já. Colégio Champagnat. Usou doente. Tanta máscara lá em casa tem mais de 10 máscaras que esquecer a máscara. Isso é coisa que acontece. Acontece, né? eu não vou desesperar e nem permear e nem. Esse aqui fica é bonito, essa, essa franca. Eu estou filmando a franca aqui, olha lá. Aqui. Ah você mora? Aqui. Eu moro aqui. Aqui? Aqui atrás, aqui, ó. Aqui atrás. Ah, tá At atrás da cozinha fazenda. O meu sogro mora aqui na frente, aqui eu morava. Quem é o seu sogro? O José Ponce, ah, da Creuza. Ah, aqui. aqui a casa dele é essa daí, ó. Essa casa ah, aqui na aqui? frente. É, é essa aí, ó. Depois da coisa aqui. Aí, ó. Nós estamos aqui na Vega. Pô, São Paulo e Minas, o Ideu Posta ah, né? do Eideu. É, ele faleceu agora há pouco tempo O Eideu morreu também? Morreu, com 89 anos O Paulo Querendo você conheceu? Pô, conhecia, tem vídeo dele O Paulo lá. a esposa dele é fala ali A esposa dele é, que é? é de Ibiracir, né? né? É né? É, a eu tenho vídeo, gravei muita história dele Bonita a história dele nós ia lá ver nós todo dia, eu Como que chamava o esposo senhora? Alcino Bastianini. Alcino Bastianini? É, Alcino Bastianini. E a senhora, o nome da senhora é? Joana Benedito. Joana Benedito. Aí. Joana Benedito. Aqui ficou bonito, ficou bom esse, esse trabalho aqui, né? O Gilson de Souza. Ele já arrumou, né? o, Gilson, é. o Gilson ganhou, não? Né? Não, não ganhou, não, mas ele. Ele fez esse trabalho aqui que ficou na história da Franca, viu? Eu gostei. Vamos vou falar tanto dos outros, não é. posso falar da vida dos outros. É. Coitado, né? Eu gosto dele. Coisa. Quem venceu? Um Pessoa humilde, né? Ele fez muita coisa. O Vigê saiu de dentro da minha casa, querido. Eu gosto dele. Eu também, meu... Eu fui colega dele na Câmara, como vereador, ele ah, também. Ah, é, é. é. Foi, foi, sim. Respeitador, cara, família. A dona. Como é que chama a mãe. Eu acho que a gente... O... A geluca deve falar daqui do sul, né? Porque a gente rede... falando bem não faz mal. Agora pode ficar querendo inventar coisa tá? que ficar falando, né? É de falar da do Eu gosto Deus deixou isso. Aqui é o champanhe. Marcelino Chumpaia. Tiririca é aquela palhaçada não ganhou nada, né? Ei, Tiririco, Pai Graça. É. Tiririco? É. Agora você vê. Se, é, enfeitaram aqui, ficou tão bonito, enfalado e, e tabaquei. Enfim. Estou benciando, né, com o prefeito Pai. prefeito Alexandre. Alexandre. Hoje? Hoje é que dia do mês, hein? Hoje? É. Hoje é 10 10 de... 10 de outubro 2022, é, 2022. Hoje, Nós estamos rompendo, né? 10 de outubro 2022. É. No final do mês eu faço meus 70 anos 70? É, se da Deus quiser 70 anos? É Final do mês eu... Vai fazer testa? Fazer festa, da do voo e comer um arroz com feijão lá com a minha mulher e... a minha mulher, você eu, tá certa A tá, né, senhor? tá fazendo é, mais festa? É, a festa ficou meio luxo, né? É tá só você e ela agora? Aí os meus meninos casaram, né? Eu tenho um que mora em Pirassununga. É, Pirassununga? É. Médico lá. É, médico lá em Pirassununga. É, ortopedista. É. E o outro é, é trabalho em Biraci. E trabalho é professor. E a gente. tá Eu sei que ele era daqueles aviões. Uh, uh. uh, uh. uh. <risos> Aí chegamos perto do nuvem. Ah, da, da, da, ame. Do ame. ame. É, a senhora é quer que eu paro aqui ou lá na, na igreja? A que é, sabe. Cara, não dá parar. Se quiser parar aqui perto, deixa eu ver. O ame aqui perto, né? É, o homem é ali embaixo. Agora você é. deixa nós aqui. É, vou ver, vou achar uma vaga aqui para estacionar. Vou pegar não, o talão do telefone aí. É. Eu já vou tirar o torre. É, a senhora vai soltar. A... Oh, o Bolsonaro tá rindo de mim, ó. Ai, tá rindo aí, esse Bolsonaro é chique. <risos> é. Dá pra descer? Ah, dá. É, dá pra descer. Só... É. pode Então, pode ab abrir a porta aí e descer, sem mais nada. Fica com ó, Deus. Fica com Deus. Ronaldo. Ronaldo. Falou. Fica Falou, Deus abençoe. Ah, Amém. Amém. Ó, parou aqui, ó. do carro. Ó. Falou. Tchau. Tchau. Ah, três. Obrigado. Eu gosto de dar uma carona na pessoa. Eu tirei a história da pessoa. Que coisa boa, né? Ah, louvado seja o nome do Senhor. A dona Joana e a dona Tereza. São irmãs. Aí chegando aqui. Ah, no centro da Franca. É, o Bolsonaro está aí. Vamos ver se Deus quiser vai ter uma vitória boa. chegando aqui no centro segunda-feira o o coisa o... não quer fechar para me ajudar só o outro aqui fechar sem vamos para frente vamos para frente eu não quero atrapalhar o trânsito aí segunda-feira Eu gosto dessa imagem aqui do, do comércio, associação do comércio. Se sinal está fechado, vou aproveitar. Agora abri. Vamos sair devagar. Muita gente. Você quer gente? É, vou encerrar aqui ó, A nossa história Valeu Compartilha aí conosco Para o pessoal aí Ter a acesso Fazer chegar Até a Dona Joana e a dona Tereza, esse vídeo bonito. Deus abençoe a todos. Ronaldo.